Quando, para muitos, a cura é questão de energia e espiritualidade, onde a fé é primordial, para outros é questão de ciência. É possível que existem pessoas com poderes sobrenaturais de cura? Valdemiro Santiago é um mineiro hoje com seus 61 anos de idade. Ele nunca escondeu as suas origens por ser pobre.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 E o meu pai intercedia por mim. É, não faça isso não. Ela batia assim mesmo, mas já diminuía um pouco, né? Ainda garoto, ele se mudou para Juiz de Fora, para morar com seu irmão. Eu e ele, a gente estava num barraquinho, um barraco, assim, do lado de uma lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu cheguei da igreja, estava ajudando na igreja. E sabe o que a gente fazia? Eu e ele, sozinhos, no barraquinho.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 É enquanto as pessoas se aproximam dessas crenças, outras se mantêm bem distantes. E vem nesses casos de fiéis que afirmam receber o milagre, a existência de manipulação psicológica por parte dos líderes curadores. Para a psicologia, existe um plano que pode surgir e agrave as pessoas que não conseguem a cura. Ou seja, quando o fiel não é curado, é porque a fé dele não é forte. E então, além de continuar doente, passa a carregar peso de culpa. Isso sem contar os casos em que o milagre é uma farsa mesmo. É uma meia dúzia de endemoniados, de perturbados, que querem imputar crime, culpabilidade, é que inventam isso em internet. Isso é conversa fiada. O milagre é de graça. É de graça o milagre. É pela fé.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 Tadinho do cachorro, ele não tem culpa, né? Ele então, tá olhando pra mim, sabia? Rapaz, deu até dó que eu gosto do bichinho. Né? Mas sabe nadar o cachorrinho, sabia, né? Você não sabe nadar, mas ele sabe, ó. Mas o cachorro bebeu água em pé lá em chique ó. Ele de fato cometeu a tal da fake news e passou a imagem do cachorro como prova do seu milagre sobrenatural. Você quer de chique, -chique? Tá chovendo, em chique chique, que legal, Tava até arrachado a terra, agora está chovendo. Que bênção! É, você tem fé? Hein? Que bênção! Que você não pode ouvir um profeta ou dar crédito se a palavra dele não se cumprir. Porque a é de Deus jamais cai no chão, jamais deixa de ser cumprido. As escrituras sagradas retratam Satanás como um ser superior a nós. Embora seja um anjo caído, ele é um ser angelical. E a pergunta é... Satanás pode realizar milagres? Estudiosos levantam esta questão através de textos relevantes da Bíblia, que comprovam que Satanás, o grande enganador, pode sim realizar sinais de milagres. Os sinais de milagres se assemelham aos truques espantosos realizados pelos magos do Egito, que buscavam ter os mesmos poderes de Moisés. Vamos ler essa passagem na Bíblia. E o Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo... Quando o faraó vos falar, dizendo, Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, Toma tua vara e lança-a diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. e lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Mas a igreja atual enfrenta uma grave ameaça daqueles que querem reivindicar o poder e a autoridade apostólica, mas há sim os verdadeiros milagres feitos por Deus, tanto registrados na Bíblia como os que acontecem nos dias de hoje.